<risos> ah, foi engraçado, hein? todo mundo na hora certinho, pulou. Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. Ah, tá, irmão. Errou! Oh. Não per... senhora! É fazer do... Parece a gente ainda, né? Olha, o que, que ele fez, velho. A gente muito ruim. <risos> Caralho, ele é ator cruziocrata, velho. Eu véio. queria dizer que eu ia roubar <risos> teu gol, mas eu errei. A gente não parei. O que foi, o que foi? Caralho, ruim. Cara eu achei que a gente estava tão recílio. cego! <risos> a gente bate cabeça sozinho, cara. Caralho, velho. Eu vou atrapalhar ele, vai na Vê, bola. Vem, eu vou matar, pelo amor de velho. Vai na bola, vai na bola. Era pra mim na bola foi mal? Vai, vai, vai. Eu atrapalhei ele. Aaaaaah! Vou até aguentar o. Aaaaah, atirou! Vé, tu tá me batendo por quê que com o chifre, véi? Por que eu tô com raiva? Caraca, tio! Não, véi, tu só me bate, véi! Ah, tu bate na bola! Ah, eu ia bater, tu ficou parado ali na frente! Eu vou fugir! Ele. Opa, errei! Vem, a gente tá perdendo, velho! É, chega! Ah! Não! é Ai, Não! Não! Não! Não! Não! Não velho, cadê tu no gol, véi? Ah, velho. essa porra? Porra! caralho, O meu tá sem arco-íris aqui, ó Oxi Mentira Nossa senhora <risos> Eu acho... Ei, mas que é só fazer o gol, na moral Te deu o passe ERROU NÃO Eu sou um merda <risos> Ai, só fazer Vou explodir o cara do gol 4. Merda, meu amor Os é Filipinos <risos> Aí, aí, aí, tabelou. Hum. Ah, é uma... Caraca! Erro meu, erro meu, erro meu. 12 segundos pra fazer o um milagre. Mano, só vai. Mentira, cara! Caraca, ele achou <risos> que eu ia direto na bola e saí, mano. <risos> eu só <sou> vejo <bem> assim. <risos> <risos> Quase, quase, quase, quase, quase, Se eu tivesse melhor posicionado, acho que dava. Eles vão chutar pro gol? Não. Tá. Ah. Melhor garantia. Eu preciso do... Negocina. Né? Hum. Tá comigo. Boa. Caraca, moleque. Aê, eu ganhei o um game caralho. Oh, ó respeita. Isso é que é mano. Olha lá, olha lá, olha o Demis lá. Boom. Cleitinho pesadelo, defendeu. Cleitinho pesadelo. Cleitinho pesadelo. Cleitinho <risos> pesadelo, Cleitinho pesadelo passou direto. Você tá assistindo muito The Boys, mano. É o quê? Ah? Tá assistindo The Boys, não tá ou não? Eu? Não. É. tem um personagem no The Boys que se chama.. Acho que é Leitinho de Mãe. Ah tá. Pensei que era Cleitinho Pesadelo. Ah, eu tava era... Ah, peraí, tu falou Cleitinho Pesadelo É, pô, o nome do cara aí <risos> Tem Cleitinho, leitinho Ah, mano, não, cara Ah, eu vou explodir ele, filha da puta ah, Eu vou <risos> <risos> Eu fiz o primeiro <risos> gol e <risos> foi bonitão, né? Tabelou no cara, não tabelou ali na hora que Boa, tu tá ali, olha Tabelou, caralho Maquize, Maquize, Maquize, Maquize, aqui, Marquise. dá uma entrevista aqui, Maquize. como é que o no jogo, como é que foi? O que você pensou na hora? Bem, foi um jogo bastante complicado, né, no começo, como vocês puderam ver. A gente tentou se esforçar ao máximo, mas tinha algumas vezes que não podia, a gente não conseguia. Mas ao longo da partida a gente foi desenvolvendo, né, nosso nosso jogo e no final da partida o panda acabou com todos né então nosso objetivo mesmo é tentar melhorar tentar crescer e assim fazer um ótimo jogo obrigado